Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. O tema para hoje, aplica a base do meu pavimento laminado, o Underlay. Vamos ficar a conhecer as vantagens e as vantagens deste produto, os tipos de piso existentes e também a forma como aplicar o Underlay. Já sabem que as vossas questões são feitas através das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram, no decorrer do nosso workshop, em live streaming. Se não tivermos a oportunidade de dar resposta às vossas perguntas, mais tarde damos uma resposta da nossa parte. Para antes falar sobre este tema, temos um especialista na área que trabalha em materiais acústicos desde 2014. Faz parte da empresa DB Cover. Dou as boas-vindas ao Sérgio Vasco Correia. Olá Sérgio, boa tarde, obrigado pela tua presença no workshop uh, da casa, bem-vindo. Ok. Uh, Rui, muito obrigado antes de mais também pelo, pelo vosso convite e por terem, terem escolhido a DB Cover como parceiro para fazer esta apresentação que além de falar sobre o underlay, vai falar também um pouco sobre pavimentos, sobre os vários tipos de pavimentos, sobre a indústria, sobre como é que, como é que as coisas estão a evoluir a nível de, de inovação, de novos produtos, mas acima de tudo, qual é que é o papel do underlay e de que forma é que o underlay pode impactar realmente na qualidade final da, da instalação do piso. Hum. A Sérgio, eu começo por perguntar uma, uma pergunta-chave, que é precisamente o que é que é o underlay. Acredito que muitas pessoas não, tenham, não estejam familiarizadas com a palavra underlay e o que é que significa. Ok, Underlay é, pronto, é a nomenclatura para uma base isolante de piso, que basicamente é um elemento que se coloca diretamente debaixo do piso, que tem várias funções, mas pronto, vamos, vamos entretanto falar um bocadinho mais sobre, o, sobre as funções um bocadinho em detalhe, mas basicamente é isso. O underlay é uma base isolante, é uma base resiliente okay. que tem que ter então, alguma elasticidade. A então ideia é fundamental para, para perceberem do que estamos sim. aqui a falar: underlay é a base, a base Exatamente. do parquet flutuante. Exatamente. Se quisermos optar por, ou melhor, estamos aqui hoje precisamente para explicar porque é sim, que devemos optar por um underlay. Exatamente. Ok. okay. okay. A base, a base do, do parquet flutuante, pronto, um flutuante normalmente tem de laminado, mas pode ser uma base uhum. para um pavimento que não seja laminado também, que é o caso dos vinílicos, vamos já falar. Mas, por exemplo, neste, neste caso, o nosso produto aplica-se exclusivamente a laminados e vamos falar um bocadinho também é sobre a diferença isso. só difere para o vinílico. Exatamente, Sim. pronto. Aí, aí o tipo de underlay trata-se diferente, mas já vamos, já vamos chegar aí. Exatamente. Bem, eu se calhar começaria, estamos aqui a falar dos underlays, que é uma terminologia estrangeira, não é? uhum. que muitas vezes as pessoas em casa podem eventualmente não saber, não saber o que é que é. Pronto, é uma base isolante, como já explicámos, e os tipos de piso é bom que explicamos aqui também um bocadinho, porque... Da mesma forma como, como estamos aqui a apresentar isto e como, como de uma forma geral se fala em flutuantes, um flutuante é um piso que não é colado. Mas um flutuante tanto pode ser um laminado como pode ser um vinílico. Não é? pronto, de, uma forma, de uma forma geral, a terminologia flutuante refere-se a laminados. Mas pronto existem outros tipos e existem algumas associações que regulamentam as nomenclaturas dos pisos, a tipologia, quais é são as características, quais são as vantagens as desvantagens de cada um deles, e por isso, também vamos falar um bocadinho sobre isso. Nós temos basicamente três categorias de piso, uhum. de uma forma, quando estamos a falar de pisos multicamadas, camadas são pisos que têm várias camadas. temos Dito outros Dos pisos existem uh, diferenças Exatamente. entre eles, nomeadamente Exatamente. as camadas, é a camada que depois vai fazer a diferença entre, entre os pisos, correto? Exatamente, exatamente. É uma das camadas que uhum. vai fazer a diferença entre os pisos. Porque nós temos pisos maciços, como no caso de uma madeira, no caso de uma, uma, uma alcatifa, não se engloba neste, neste grupo de pisos. Mas quando nós, estamos a, quando nós falamos, por exemplo, de um piso de multicamadas, ele pode ser do tipo 1, que é camada de madeira, e quando referimos à camada de madeira, vamos sempre referir ao core, ou seja, ao miolo do piso. Uhum. É isso que vai definir a tipologia de piso. E é bem visível. Aqui é bem visível, conseguimos ver. até que mostras a quantos mal é um na nossa Isto é um, piso, é um piso laminado, diria, diria, standard. Claro, existem pisos com muitas diferenças, a começar pelo preço, que pode ir desde os 6 euros, por exemplo, até aos, aos 40 euros. Mas, mas pronto, isto é, um piso, isto é um tipo de um piso laminado a Associação que, que tutela... Peço, peço só que mostres para, para a nossa câmera, Sérgio, sim, de, sim. de forma a perceberem do que é que estamos a falar. Basicamente o piso é constituído pelo core, que é esta zona aqui, a camada de desgaste, pronto, e é basicamente isto, depois tem uma camada de balanço por trás, que serve, serve como acabamento, mas pronto, a, a diferença de piso para piso vai depender muito é do tipo de core, porque este core vai lhe conferir características, tanto mecânicas como físicas, como de utilização normal do dia-a-dia, -dia, uhum. que são completamente diferentes dependendo do, do, do tipo de piso, ok? okay. E pronto, e vamos, vamos explicar um bocadinho. E isso Há... reflete depois na qualidade do material, não é? Exatamente, na qualidade, na durabilidade, no tipo de aplicação que nós, que nós podemos uhum podemos ter com cada material, é completamente diferente. Normalmente, quando diferente. pensamos em numa base para a aqui flutuante, associamos logo à, à tradicional espuma, não é? Exatamente, exatamente. E o que tu vens uh, esclarecer aqui hoje é precisamente que existe uma alternativa, Exato. e até, digamos, melhor, não é? Claro, claro. Para, claro. para, para a espuma. Sim, sim, sim. sim. Okay. Quando, nós, quando nós falamos em, em bases, normalmente pronto as pessoas, uh, com, uh, é com, é muito conveniente que as pessoas pensem num piso como algo, pelo menos em Portugal não, não acontece muito, as pessoas não mudam frequentemente de piso e é conveniente pensar-se no piso como um sistema. Ou seja, eu tenho de garantir que o meu piso se vai comportar durante a vida útil do, do piso, seja 15, seja 20 anos, seja 25, às vezes mais, porque as pessoas, como, como, como mencionei, não substituem muito o piso. É preciso... Mas de acordo com a tua experiência, esse é o tempo que, que as pessoas normalmente substituem o um piso? Depende depende um bocadinho das... Uhum. Da, das sim, mas pises. quando normais, 20, 25 anos? Eu diria que sim. Depende depois um bocado, porque dentro dos próprios pisos existem várias classes de desgaste e uhum. vários tipos de garantias que nos colocam o piso num, numa, num patamar diferente de durabilidade, como é lógico. Que pata, patamar esse que pode ser, ou que para ser potenciado, na minha opinião, terá de ter sempre um underlay, porque ao fim e ao cabo é, uma, é um funcionamento de sistema e nós estamos, estamos a potenciar as mais-valias do piso através de, da criação de uma camada de assentamento para o piso. Uhum. E pronto, e falando aqui um bocadinho também dos, dos pisos e para não nos perdermos muito aqui, aqui, há que distinguir os vários tipos de piso. O piso laminado, diríamos que é o piso standard, o piso que toda a gente conhece, vulgarmente chamado flutuante. Depois dos pisos laminados, e, há uns anos atrás, foram criados alguns pisos alternativos, basicamente pisos com, com, com algumas características diferentes dos laminados, nomeadamente a espessura. Nós, se olharmos para um piso, para um e para o outro, conseguimos perceber sim, perfeitamente sim, claramente. que estamos a falar de espessuras diferentes. Aqui devemos estar a falar de uma espessura na casa dos, dos 4, 5 milímetros, aqui devemos estar a falar de 8 milímetros. E, e essa tipologia de piso, existem basicamente dois grandes grupos de pisos, que são os pisos laminados de um lado, que pela definição do seu core vai ser sempre um, um produto que é derivado da madeira, ok, com resinas, que é um, um HDF ou um MDF. E depois do outro lado existem os pisos vinílicos, que, que são os pisos que têm tido maior crescimento tanto na Europa como nos Estados Unidos. E também têm tido um crescimento grande, pelo, pelo, pela informação que temos obtido até dos nossos parceiros como o Roi Merlin, uhum. nas, nas vossas lojas. Qual é que é a grande diferença, diria eu, em termos de, de, deste tipo de pisos? Dentro dos pisos vinílicos existem dois a três tipos diferentes. Existe, isto é um piso colar, que é o chamado dryback, pronto, que é um piso é um piso de uma espessura muito fina e pronto e para uma utilização não muito intensa. Peço só que mostre, Sérgio, por favor. Peço desculpa. Ah, pronto, ou seja, isto é um piso que é colado diretamente ao substrato, ok? depois Nesse temos caso, este é uma vantagem é de fácil aplicação. Não? Sim, esta vantagem eu diria que, que é lógica, acaba uhum. por ser a fácil aplicação, se bem que não é um piso, um piso com uma durabilidade extraordinária com, quando comparado com outros tipos de piso. Depois temos, por exemplo, aqui outros, outros dois tipos de piso. Temos aqui um exemplo, isto, isto é um, um LVT, ou seja, é um piso vinílico que tem alguma flexibilidade e uhum. foi, foi uma... Um tipo de piso que teve um boom gigante. E já é visível alguma espessura. Exatamente. Nos últimos anos é muito mais espesso que o piso, que o piso dryback, não tem, não tem comparação. porque Também acaba por ter um core muito mais robusto. Uhum. E claro, sendo o core um material de, baseado em PVC, pronto, é vulgarmente conhecido por piso vinílico. LVT quer dizer Luxury Vinyl Tile, que ao fim ao cabo é uma, uma prancha de vinil. Ao fim ao cabo, vinil que é, que é sinónimo de PVC. Recentemente. Então, estes estão todos no mesmo grupo. Estes estão todos no grupo dos PVCs, uhum. mas é importante explicar que, por exemplo, este piso tem, alguma, tem bastante flexibilidade, mas é portanto há uma, há uma nova categoria de piso, nova, entre aspas, mas pronto, a categoria mais recente chama-se SPC, que é um polímero, é, é baseado em polímeros sólidos. Ao fim e ao cabo, qual é que é a grande diferença? A grande diferença é que tem uma, uma densidade muito superior. Uma, tem, se nós pegarmos num, numa caixa de, de SPC ou numa caixa de LVT, vamos facilmente sentir a diferença. Eu diria que a característica principal, ou a principal diferença, é a nível, por exemplo, da, da estabilidade dimensional. Que houve alguns LVTs, como foi um negócio que se massificou bastante rápido, houve alguns LVTs que não, tinham, não cumpriam certos padrões de qualidade. E pronto, e depois foram criados os SPC, que neste momento estão com, uhum. com um, um crescimento bastante grande no mercado. Isto aqui para distinguir Talvez as duas também categorias. Talvez seja mais recente, não é? Sim, sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É uma Pronto. novidade. Claramente está a haver uma migração do LVT para o SPC. Então, até aqui, diferenças, portanto, tu uh, dividiste por dois grupos, sim, não é? Sim, os adesivos do, do laminado. Exatamente. Ok. Além da composição, há uma grande diferença, que normalmente é o drive de escolha para o cliente, entre comprar um laminado ou comprar um piso de vinil. Os pisos de vinil são à prova d'água, os laminados não. Pronto. e isso faz toda a diferença. Mas tem alguma resistência à água? Existem alguns laminados com alguma resistência à água, que é o caso deste, que tem um core que é hidrófilo, como podem ver aqui pela cor, uhum. mas, mas no caso dos vinílicos, são alegadamente à prova d'água, pelo que os fabricantes comunicam ao mercado. A grande vantagem destes pavimentos é que isso, muitas vezes... depois reflete na lavagem do, do piso, não é? da lavagem do piso, eventualmente umidades que possam surgir Exatamente, também podem sim. ser podem ser contornadas. implica na manutenção e limpeza depois do piso sim sim e acima de tudo e esse eu diria que é o fator chave destes pisos que é uhum. acima de tudo isto impacta bastante na instalação do piso nos locais de instalação ou seja há muitos muitas muito, muitas pessoas que renovam a sua casa ou um arquiteto faz um projeto e gosta de ter o mesmo piso desde as casas de banho passando pela cozinha pelas áreas áreas de, de lazer isso é uma vantagem que o piso vinílico tem, além de uma longa durabilidade também. Enquanto, por exemplo, ao contrário do piso laminado, o piso laminado não pode ter qualquer contacto com a humidade, porque vai, vai começar a, a empolar. Mas pronto, uhum, exatamente, de qualquer é uma forma, das vantagens, sim, lá, sim, sim, sim, sim, claramente, que, que é visível. Exato. Depois, agora se calhar passávamos um bocadinho, Rui, uh, para falar do, do underlay. Pronto, uhum. uma vez que já, já distinguimos aqui claramente okay. os nossos dois tipos de piso. Vamos, vamos guardar aqui os, os LVT. Ok, e, e os, após a os dos tipos de pisos exatamente então, E vamos, vamos focar-nos então no laminado, que é aquilo que nos traz aqui, e na base isolante. Basicamente. Eu começo a te perguntar, já que introduziste o tema do, do underlay, quais são as vantagens? Porque é para as pessoas perceberem realmente o porquê de escolherem o underlay. Claro, claro. claro. O underlay tem várias características, entre elas o nivelamento do substrato, por exemplo, que nós. Numa, num projeto real de construção, nós sabemos que o chão não vai estar, ou a betonilha não vai estar completamente nivelada, quando falamos num projeto novo, mesmo em, em, em pavimentos existentes muitas vezes existem regularidades. E o, que, o, papel, o, o grande papel do Underlay nesta, nesta componente é servir de berço, ao fim e ao cabo, ao piso. Ou seja, nós conseguimos garantir que o piso é instalado numa superfície completamente lisa e que, e que fica completa, completamente acomodado e de forma uniforme por ele todo que é uma grande vantagem e que pode impactar também na durabilidade do piso. Os problemas de irregularidade tanto ficam resolvidos Exatamente. com a aplicação do underlay. Sim, sim, sim. Que é, acaba por de forma funcional ser ser uma das principais características do, do underlay. Depois, eu diria que há outras há outras duas características que são importantes ou outros grupos de características. Uma um, uma das características é, é sempre vai ser sempre o melhoramento das características do piso que falaremos já porque envolve aqui uma série de variáveis mas também a parte da proteção do próprio piso, ou seja, eu tenho de garantir que o meu underlay é um underlay que, além de servir de, de, de ao fim e ao cabo, de base para o meu piso, vai proteger o meu piso, vai, vai me garantir que se eu deixar cair cair uma algo pesado, o underlay não vai refletir demasiado e, não vai, e o piso não vai fazer uma moça, Sim, claro que não, vai formar, não vai deformar, não vai deformar, claro que isso depende muito da qualidade do piso. Tenho de garantir que os sistemas de clique conseguem, conseguem funcionar com toda a integridade possível e não são prejudicados pelo underlay, porque o underlay deve, deve funcionar, um bom underlay e um underlay que seja recomendado para, esse, para um determinado tipo de piso, deve funcionar com uma mais-valia e não pode funcionar como algo que possa potenciar algum tipo de, de defeito ou que, que o piso possa ter ou que a própria instalação possa ter, porque estes problemas muitas vezes vêm muito da parte da instalação. Depois disso, temos o melhoramento das características e ao fim ao cabo, Uh, o melhoramento das características. Nós, se formos se formos olhar para para o pronto para a descrição de características do produto a DB cover ou de, de ou em geral de um underlay, há sempre várias características que nos sobressaem. Entre elas, o ruído de impacto que normalmente nós vemos 18, 19, 20, 21 decibéis, etc. Depois há o ruído refletido. Nós, quando falamos de ruído de impacto, isto é muito importante clarificar é, é que quando estamos a falar de ruído de impacto, muitas vezes as pessoas associam ao ruído entre, dentro de casa, ou ao ruído dos vizinhos, mas o ruído de impacto é o ruído que se propaga entre pisos. Ou seja, se eu, tiver, se eu tiver uma moradia de dois pisos, se eu tiver um underlay, um bom underlay no piso de cima, com um piso que é adequado para aquele underlay, eu vou ouvir muito menos passos, por exemplo, das pessoas a caminhar no andar de cima. Uhum. Depois, Normalmente há algum... até as senhoras que utilizam os saltos, Exatamente, exatamente. Que, que exatamente. se houve com mais facilidade. Sim, sim, o underlay vai abafar sim. então esse, correto, esse correto, som. Correto, porque é um okay. barulho, esse, esse tipo de ruídos, como o arrastar de cadeiras, o salto, o, pronto, os, os, os, o caminhar, etc., são ruídos muito mecânicos, que é aquele ruído muito de, de bater. Uhum. Então, esse ruído vai-se propagar sempre e o underlay ajuda imenso a atenuar esse tipo de ruídos. Outra questão que, que o underlay serve também, ainda no campo da, da parte acústica, é para atenuar o ruído refletido. Ou seja, se eu colocar o meu piso numa base, numa base rígida, é natural que o, quando, quando eu com esses mesmo tipo de ruídos, de caminhar, etc, uhum. o ruído que vai refletir para a divisão onde eu estou, é muito, acaba por ser muito maior. Nós até temos aqui um kitzinho de demonstração, não sei se será perceptível, ao vivo é bastante perceptível, não sei se no Instagram será perceptível, uhum. mas eu passo já a explicar. Isso é uma das características importantes. Aqui é para analisarmos o. o Exatamente. O que aqui o que nós o que nós conseguimos depreender aqui desta desta análise nós temos aqui três tipos de underlay temos o underlay standard polietileno que é o que okay. underlay sim. gama de entrada que Exatamente, a gente conhece, sim, que normalmente tem um, um uma grande lacuna a nível de, de perda de espessura ou seja tem aqui um pronto tem aqui um handicap a nível de perda de espessura porque uma vez que o que o underlay é feito de de células fechadas com ar, isto com o tempo, o, o produto vai tendo alguma, alguma fadiga e vai uhum. deixando de escapar o ar. É mesmo para explicar isto de uma forma prática, sim, sim, sim. se nós tivermos um, um balão dentro de casa de uma festa de anos, por exemplo, se o balão ficar lá uma semana, o balão vai começar a esvaziar. O mesmo se passa com este, com este uhum. tipo de, de materiais. E, e o, que é que, o que é que acontece? Quando o, o, o piso começa a perder espessura, começa a perder performance. Por isso é que muitas vezes nós temos pisos de 2 milímetros, de materiais diferentes, mas mais do que a performance inicial é importante saber qual é, que é a durabilidade do, do underlay, porque um underlay que tenha 2 milímetros na altura da instalação pode ter a mesma performance. Se passado um ano só já tiver um, uhum. a performance vai reduzir e não é prático nem é comum as pessoas tirarem o piso para mudar o underlay. Por isso é muito, é muito, é muito, é bastante é, é preferível nós nós colocarmos de base um underlay em, pronto, um underlay com muito boa, com qualidade ou com muito boa qualidade porque vai-nos assegurar todas estas características, vai-nos é. assegurar que vamos proteger o piso, vai fazer regularização e, além do mais, vai assegurar esta parte acústica. Pronto, aqui do ruído refletido uhum. eu até passo, passo a demonstrar. Isso, isso é o primeiro critério é porque é uma opção mais económica, não é? Sim, exatamente. Claramente é, acaba sempre é e, porque, e porque também culturalmente, embora as coisas felizmente estejam a mudar, mas acaba ainda por existir alguma, alguma resistência as pessoas colocarem este tipo de material, porque eu vou colocar isto na minha casa, mas eu tenho interesse no piso, porque eu isto não vou ver. Só que isto aqui vai influenciar bastante a qualidade do piso, a durabilidade do piso e é muito importante as pessoas, as pessoas perceberem isso. ok Posso só fazer aqui umas questões, Sérgio, antes de avançarmos para, para as bases do, do pavimento? Recomendo o uso de auto-nivelante quando queremos renovar um pavimento vinílico, um pavimento cerâmico com junta larga? Uhum. Recomendo o... Sim, recomendam. A, a pergunta é se recomendam o uso do auto-nivelante. Uh, pronto, é assim, eu não, não sou especialista em, em autonivelantes, mas é assim, o que nós recomendamos sempre é que o piso tenha, esteja completamente, completamente nivelado, seja com recurso autonivelante uhum. ou com outro, com outro tipo de produto. agora já se consegue com a aplicação do, do underlay, não é? Exatamente. Agora, tanto o piso completamente nivelado, e o autonivelante é um bom produto para isso, uhum. nós, nós podemos, podemos sempre colocar o underlay. Agora, o que é muito importante respeitar neste tipo de produtos, apesar de, eu eu vou entretanto falar na na parte da barreira para vapor, apesar de o nosso produto ter a barreira para, uma barreira para vapor, é muito importante respeitar os tempos de cura dos materiais. Ou seja, se nós, estamos, se nós temos, seja uma penilha, seja, seja um auto-nivelante, seja o que for... Já agora, aproveito para perguntar, pode ser aplicado diretamente sobre a penilha? Claro, exatamente. isso é outra das vantagens. Sim, sim, sim, sim. Mas, mas é muito importante que a penilha esteja completamente seca. Isso é muito importante okay. para nós para nós assegurarmos que, ok, as barreiras as barreiras para vapor, que é um filme plástico que está por trás do produto que nós mostraremos mostramos a seguir, é muito importante para eliminar, praticamente, a possibilidade de, de umidades ascensionais uh, subirem, subirem pelo, então, pelo essa, underlay. A película piso. tem uma razão de ser, não é? Exatamente. Mas, não é expectável que, que, um, que, um, que um material que esteja, que esteja mal curado, como seja, seja um auto-nivelante ou seja, ou seja uma tonilha que leve um underlay por cima. Nem o nosso, nem o nenhum fabricante, ok? Claro. okay pronto. pronto. Posso colocar a próxima Força. questão? Vou renovar o chão da minha casa e vou optar pelo vinílico mais recente. Pode okay. repetir o nome? Vinílico mais recente? Sim. SPC. Exato. É, é SPC. Que, que é a última tendência, não foi ex que tu ex -te ex à exatamente. Ex exatamente. Pronto, que a nível. Era, era como referíamos. A nível de, de, de características, acaba por ter uma estabilidade dimensional, uh -huh. no geral, melhor que um, que um LVT. Esta questão não é bem uma questão. Esta é, é, é um comentário. É uma conclusão okay. eh, que okay. ficou, em, ficou em aberto. Resumindo. O piso vinílico é para as casas de banho e cozinha, enquanto o laminado é para as quartos e salas. O piso, o piso vou pôr vou por esta, vou por Sim. esta, vou por a, vou por essa observação um pouco ao contrário. O piso vinílico é aplicável em com toda a segurança em casas de banho e cozinhas uhum. e em salas e em todas as divisões. O piso laminado não é considerável ser aplicado em cozinhas, uh, casas de banho ou outros locais onde haja umidade. Pronto. Uhum. É basicamente isso porque... Por uma questão este... depois de qualidade também do chão, sim, sim, não é? Sim, sim, que exatamente. Um Como tu cair água... O vinílico pode-se aplicar em todo o lado. Exatamente. E há muita gente, e aliás até há muitos arquitetos que preferem o mesmo tipo de pavimento, desde a casa de banho até, pronto, até a cozinha e passando pelas outras divisões. Por isso é muito importante perceber isso, que é... Existem limitações na aplicação com umidade nos laminados, e todos os fabricantes, ou os fabricantes, recomendarão isso, não nós. Nós não somos fabricantes de... De laminados nem de vinílicos, uhum. mas pronto, é um bocadinho por aí. Isto Sim. aqui só para dar uma, uma ideia um bocado okay. geral. Então, pronto. Já não, por enquanto não tenho mais questões, já okay. sabem que está para colocar as vossas okay. questões. Nós estamos aqui para, para responder. Vamos, então, vamos fazer, aqui para, vamos fazer para só aqui. País, não é? estávamos, estávamos a falar da parte do melhoramento das características. Uhum. Uma, uma das características. Analisámos a espuma antes das questões. Exatamente. exatamente. Analisámos a espuma. Isto aqui é um underlay que é fabricado pela DP Cover também mas é um underlay para vinílico, Ah, seja, também é um underlay. Também é um underlay, só que é um underlay estava para... Estava a associar só à cor laranja e estava a reparar que estava sim, aquilo Sim, por sim. Acaso, por acaso está aqui este, que também é fabricado por nós, mas para explicar exatamente que o underlay tem de ser adequado para, para cada tipo de piso. Nós temos aqui três, três, três peças de laminado, uhum. e temos um underlay, pronto, entrada de gama, temos um underlay para vinílico, que tem uma densidade de 950 kg metro cúbico, e temos o nosso underlay para laminado, tem uma densidade de 300 kg por metro cúbico, ou seja, um terço do peso 300? por metro quadrado 300, 950, e pronto, 40 kg por... Ok, uh... ok, sim. Está pronto, a ver, e, e, pronto, e a diferença entre, entre eles é perceptível no que toca ao ruído aéreo, principalmente porque, isto é para explicar um bocadinho, que é preciso as pessoas escolherem adequadamente os underlays para o tipo de piso, da mesma forma que um underlay de vinílico não deve ser aplicado no laminado, um underlay de laminado não deve ser aplicado no vinílico nós Até, tu sugeres, por exemplo, que numa sala seja aplicada uma base diferente, por exemplo, num quarto? Se tivermos dois tipos de piso diferentes, vamos ter de aplicar bases diferentes. A não okay. ser que seja uma base que o fabricante recomende para as duas aplicações. Se o piso for o mesmo, aí já recomendamos que seja a mesma base. Sim, sim, sim, exatamente. Okay. exatamente. Pronto, aqui nós podemos ver aqui uma série de ruído pronto, que vem daqui. Aqui sentimos alguma atenuação, embora pronto, isto possa não ser demasiado perceptível. E aqui notamos que realmente há uma atenuação maior. Porquê? Porque este underlay tem uma compressibilidade bastante maior que, que se adequa completamente para este tipo de, de piso. Sim, mas a diferença é grande. Do primeiro, sim. por exemplo... pode repetir sim, já sim. agora, só para termos. Claramente há aqui, sim, há aqui uma, é, uma diferença. Sim, sim, pronto, sim, sim. o material não está aqui muito bem apoiado, mas... Uhum. mas claramente há aqui uma diferença em que este, o ruído refletido no com esta base é inferior a qualquer uma das outras neste caso, porque este underlay embora seja um underlay completamente indicado para vinílico não é indicado para laminado porque é demasiado denso e tem uma espessura mais baixa este é um underlay de 1,5mm e este é um underlay de 2mm okay. muito bem Continuando aqui na parte das características... Exato, essa é a grande vantagem, é o desempenho acústico. Exatamente, exatamente. Okay. Acaba por ser o desempenho acústico. Temos aqui duas das principais características, é. portanto, o desempenho acústico e o pedido de nivelamento. Sim, sim, sim. Okay. Aliás, vimos, vimos três. Vimos, vimos o desempenho acústico, vimos a parte do nivelamento e vimos também a parte da proteção do, do próprio piso. Uhum. Okay? Sim, acaba por ser uma grande vantagem. Então. Exatamente. E depois, e depois há aqui outra questão, que é, além, do, além da... Hum, desta questão do, da parte acústica existe por exemplo a parte térmica e cada vez é mais comum em Portugal nós, nós aplicarmos pisos radiantes é importante que o nosso underlay uhum. seja compatível termicamente seja um, bom, um underlay que suporte bem é ser compatível com... então. é compatível com piso Sim. radiante ser compatível com piso radiante ter um bom desempenho porque nós não podemos estar a instalar um sistema de piso radiante e depois termos ali uma barreira que nos dificulte um, que nos dificulte a performance do, do, do produto em geral e depois eu falaria um bocadinho também, se calhar, na característica que eu penso que na ótica do, do consumidor será mais importante. Uma vez que nós nós vamos nós vamos pagar um, um valor, quer pelo piso, quer pelo underlay, eu penso que é muitíssimo importante os, os o consumidor final estar informado da durabilidade do underlay. Porque é muito importante as pessoas não pensarem só num investimento no, no curto prazo, uma vez que isto é um produto que não vai ter muita muita probabilidade de ser mudado, está debaixo do piso, as pessoas... pronto não tem muito não tem muito essa tendência, de... sim, não há um... essa preocupação, as pessoas preocupam-se mais com aquela estética, exatamente é? é a cor do chão, exatamente, do que, propriamente o que está por baixo, porque sim, não está sim, visível, sim, sim, sim. mas que vai influenciar depois a Vai influenciar, a nossa por exemplo, eu dou, dou um exemplo. Pronto, falando aqui, falando aqui da durabilidade, já vou aí com um bocadinho mais de detalhe, mas eu dou um exemplo. Se nós colocarmos um underlay que não seja recomendado, podemos ter um piso, pá, com um valor alto e ser um ser um piso bastante de bastante qualidade, mas se não tiver, se, se este binómio não funcionar, o que pode acontecer é que o piso, por exemplo, pode ter um desgaste acelerado. No caso no, no caso dos vinílicos, por exemplo, é muito problemática a nível da duração do clique, a nível do, do desgaste, mas também nos pisos laminados, por isso é muitíssimo importante nós conseguirmos assegurar que este binómio, ou o sistema, entre underlay e piso são completamente compatíveis e nos colocam ali num patamar em que conseguimos assegurar a, a maximização da durabilidade do sistema. Uhum. Pronto, e, e também falando um bocadinho de durabilidade, que eu acho que isto é muito importante, e Explicando um bocadinho o que é que nós, o que é que nós nós temos aqui. Depois, entretanto falamos mais, falaremos também na parte da aplicação, mas eu acho que neste momento é importante referir que isto é um underlay de de latex, OK? Um, a nossa empresa, pronto, tem um expertise elevado em neste tipo de matérias-primas neste tipo de polímeros, temos temos uma tecnologia patenteada que se chama Airfit, que é a tecnologia segundo a qual é fabricada este underlay. Isto é um underlay que vem, provém da tecnologia do calçado e que tem uma durabilidade muitíssima acima da média, ou seja, é um material que está habituado a, a ser sujeito a alguma fadiga, a alguma carga, e por isso é um underlay que seguramente vai ser um muito bom compromisso no, no longo prazo. Okay? Pronto, isto isto é, é, muito bom, é muito bom também que, que, se, que, haja, que haja estes parênteses, porque é importante que as pessoas também percebam, na altura da compra, se realmente o material que estão a comprar lhes vai durar o tempo que eles pensam que, que vai durar. Porque, com a perda de espessura do material, eventualmente, a performance vai reduzir-se. Por isso, o ideal, seja, seja que o produto for, é as pessoas olharem muito para a durabilidade. Aqui, na, aqui nesta, nesta componente, eu penso que é, que é muito importante e acho que é... Que, e, pronto, e hoje em dia é uma preocupação grande com a sustentabilidade. De, e é de, assim, e das grandes vantagens que tem, destacaria-se a, a durabilidade. durabilidade. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sem... E, pronto, e qual, é que achas qual é a vantagem que as pessoas procuram mais? Ou seja, as pessoas levam a base a pensar, por exemplo, no ruído. Achas que o desempenho acústico é, uma, é um dos fatores decididos na escolha de onde Eu acho que há vários. Pronto, uhum. E Nós, nós podemos, podemos elencar dois ou três. O preço é sempre uma variável, não é? Porque claro. o preço, isto aqui funcionando como um sistema, a pessoa vai ter... Cá está, próprio... mas nós, a pessoa até pode achar que o preço é mais elevado, não é? Sim, mas, sim, sim, explicarmos sim. as vantagens... Claro, claramente. claramente porque uh, porque muitas... acaba por justificar esse sim, preço. Sim, sim, sim, exatamente. Muitas vezes... O eu estar a comprar um underlay que me garanta certas propriedades e é a estabilidade dessas propriedades e a estabilidade do meu piso, é eu estar a poupar, se calhar, no longo prazo, o ter de substituir o piso, ou não ter colocado uma barreira antivapor e o piso começar a apanhar água e ter de mudar o piso. Por isso eu penso que, na altura de comprar, é muito importante pensar na base que vai por baixo do piso, porque aquilo, ao fim e ao cabo, vai ser quase o berço do piso durante exatamente. a sua útil, por isso é muito importante até as para, pessoas... e, Por exemplo, no apartamento, para evitar até problemas, por exemplo, com vizinhos, não é? Sim, sim, sim, sim. Mais, sim. mais em baixo. Não, exatamente, exatamente, e acaba sempre... Não só ao o... nível do ruído, mas, e, e, por exemplo, olha uma inundação pode surgir, não é? Claro, mas a inundação claro. pode claro, acontecer claro. Sim, sim, e sim, sim, o, sim. a utilização do underlay já vai, já vai ajudar nesse sentido. Exatamente. exatamente, sim. Se, se, se houver um underlay, se por baixo do underlay houver uma barreira, uma barreira para vapor, uhum. minimiza-se bastante, claro, não ser que seja uma enxurrada, não é? Mas... Claro. Mas, minimiza-se bastante a, a probabilidade de haver aqui pronto. São esses fatores que um, devemos ter em consideração quando vamos decidir dúvida. A, a escolha sem, do produto. Sem dúvida. Eu acho que acho que é muito importante. E, principalmente, esta questão da barreira para vapor, que nós também, entretanto, vamos vamos vamos falar um bocadinho mais, é, é uma questão muito pertinente, porque nós, por exemplo, o piso laminado, tal como foi explicado, junto a esta, esta parte do cor, uh, normalmente tem alguma facilidade em absorver água e absorver umidade uhum. e se nós, se nós fizermos uma instalação em que não seja colocada uma barreira para vapor, não conseguimos assegurar que, que o produto consiga resistir a eventua eventuais umidades que possam haver no piso e eventuais umidades ascensionais que possam vir do substrato. Pronto, temos sempre de, de garantir isso e no nosso caso, no caso da, da base DB Cover, a, ba a barreira de vapor é algo que já vem incorporado, ou seja, Existe aqui um, uma poupança de, de tempo e de mão de obra em termos de, de instalação, uma vez que a barreira já vem incluída e que pode ser colocado tudo ao mesmo tempo. Existe é fácil a aplicação, não é? Exatamente. Como já vamos ver okay. a seguir, Exatamente. não é? Sim. Tenho só aqui uma questão, se por dá para colocar por cima da tijoleira. Depende, é assim, isto pronto. depende um bocadinho da, da tijoleira e depende um bocadinho das juntas. Uhum. É importante, é importante também, também falar nisto e, e isso é, uma, isso é uma, uma pergunta bastante pertinente. A ser possível facilita bastante o trabalho. É ser possível facilita bastante o trabalho. Este, este, este produto tem 2 milímetros, ok? E desde que nós não tenhamos uh, ali, por exemplo, juntas que, que sejam muito fundas ou que haja ou ali grande, uma grande, grandes irregularidades, mesmo sendo de joleira, não tem qualquer problema. Porque há partida, e o que nós garantimos é que este produto tem uma capacidade, apesar de ter só 2 milímetros, consegue nivelar irregularidades até 1 um milímetro. Agora, claro, se o produto tiver 3 milímetros se houver irregularidades de 5, logicamente o produto não, não poderá colmatar. Agora, uma tijoleira, um piso que esteja completamente horizontal e que não tenha ali grandes, grandes, grandes declives entre, uhum. entre, pronto, entre, entre o pavimento e as juntas, não, não vejo qualquer problema uhum. nisso. Numa, numa situação é, dessas é possível. Exatamente, isto é, é um produto que é completamente aconselhado, para além de, de construção nova, também para reabilitação, não é que é algo que também está muito, muito em voga nos dias de hoje. Ok. Uh, underlay para vinil, a aplicar sobre mosaicos, numa renovação de cada. Uh, underlay para vinilo peço -lhe. A aplicar sobre mosaicos, numa renovação de cada. Numa renovação de cada? Como, uhum. como assim? Não percebi a questão. Não, é, foi, foi feita assim a questão. Okay. O que eu entendo é se, se é possível o, colocarmos o underlay sobre o vinil. O underlay sobre o vinil. É, mesma, é o mesmo raciocínio. No caso de underlay para laminado, Uhum. existe os underlays para laminado como são mais espessos e têm, uhum. têm uma flexibilidade maior que os underlays para vinil existe sempre alguma, alguma facilidade em que exista em, em haver esse nivelamento o underlay para vinil já é um bocadinho mais espesso é mais, menos espesso e um bocadinho mais denso ou seja é um, é um material mais duro não, não se consegue não se consegue nivelar tão facilmente as superfícies mas pronto Aí, eu neste, neste momento, também estamos aqui a incidir um bocadinho mais sobre os laminados, Exato. mas é uma questão de se ver, é claro, que irregularidades grandes nunca, daria para comatar, nunca dá para comatar com, com, com, com qualquer underlay que seja, é? eu estou a falar de irregularidades de 3, 4 milímetros, é impossível, porque os materiais são, são muito, muito finos, mas, mas no, em, de qualquer forma, à partida, se forem coisas mais ou menos suaves, eu diria que sim. Principalmente com os underlays nominados, okay. pela questão de serem muito mais flexíveis. Não foi esta a resposta? Pode-nos enviar novamente a pergunta, temos todo o gosto sim, em, em responder. Pronto, podemos então avançar? Sim, sim. Pronto. Isto aqui falando, falando um bocadinho nestas características. Agora, o que, o que eu gostaria, o que, pronto, o que nós vamos aqui exemplificar, é um bocadinho um processo de, de instalação. Okay? Não vamos fazer uma instalação real, porque uhum. além de, de não termos... Não temos tempo agora para isso. Eu penso okay. que é importante. Fazemos isto. uma simulação, não é? Fazemos uma simulação aqui na bancada. Para quem está a ver, perceber é, exatamente Eu penso que o importante é nós conseguirmos explicar dois ou três fatores-chave. Fatores Entre eles, o que é como é que se instala a barreira para vapor, uhum. ou como é que se instala, neste caso vai incluída, mas qual é que é a importância e como é que deve ser colocada, se, para, se junto ao piso ou se junto ao, ao, ao substrato, ok? Que isso é uma okay. questão muito, muito, muito, muito comum e há, e há várias visões diferentes, nós temos a nossa, pronto, existem, existem outras, outro tipo de fabricantes que têm, têm visões diferentes, mas pronto, nós temos uma visão sobre isso. Vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos falar na importância de selar também as juntas, colocar o material completamente uniforme uhum. e pronto, e depois também de colocar o pavimento por cima e assegurar que tudo fica completamente que uniforme. Que material é que necessitamos para desempenhar Bem, esta tarefa? Uh, para desempenhar esta tarefa nós vamos precisar de um rolo de underlay, sempre. Okay. Os rolos têm cerca... Portanto, os roles, eu ia perguntar precisamente isso, qual é que é o comprimento sei, do... Os rolos da back cover têm um metro por 15 metros de comprimento, ou seja, têm 15 metros quadrados. Uhum. Dá, para, dá para, para 15 metros quadrados. Nós vamos precisar de um rol de underlay, basicamente vamos precisar caso, de um... Neste se calhar, isso é uma área digamos chamada normal, nem é mais comum. Portanto, é um, um rol diria, por exemplo, uma açoalhada. Exatamente, exatamente. Isto. Ok, normal, cada caso é um caso, mas, é. mas Normalmente, se... aqui tem de padrão. haver um compromisso, uh, em termos de... Tem de haver um... De haver um não é um binómio, é um trinómio. Tem de haver um compromisso em termos o que é que é necessário numa, numa divisão. Uhum. Depois, mesmo a nível de fabrico, é importante também... Os fabricantes tentam otimizar o seu processo de fabrico, não é? Não, tentam sempre, sempre que o rolo tenha um processo otimizado, depois o transporte. Porque é importante nós conseguirmos entregar o nosso produto aos nossos clientes ao melhor preço. Por isso, temos de ser o mais eficientes possíveis para, se nós enviamos o produto no caminhão, conseguirmos colocar o maior número de metros quadrados possível. Pronto. Okay. Eu diria que essas três variáveis uhum. são muito importantes. que acaba de ser um compromisso. É? Exatamente. É muito importante, claro. a questão que, pronto, aquilo, aquilo que referiste é muito importante pronto, a nível de dimensão. Não faz sentido nós... Se fabricarmos de 100 metros, por exemplo, para este tipo de aplicações, claro. fará sempre sentido qualquer coisa entre os 10 e os 15 metros, porque é a dimensão normal. Pronto, no nosso caso, o rolo é de 15 metros. A nível de ferramentas, nós precisamos de, diria, um x aqui algumas, não é? Exatamente. Olhando para as um ferramentas... para poder fazer o corte. Não é? Exatamente. o um x para para poder fazer o corte. É claro que vamos precisar sempre de uma fita métrica para Sim. medir as áreas uhum. e depois para... Não temos aqui uma régua, mas também poderíamos utilizar Exatamente. uma régua metálica, não é? Para poder fazer o corte mais para fazer, preciso. Para fazer o corte mais preciso, podemos sempre utilizar a, a régua metálica com o x -zap. Pronto, eu diria que é basicamente por aí. O, depois o e importante a fita também, fundamental. A fita é, a fita é Já fundamental. Já vamos porquê. A fita é fundamental. Uhum. Pronto, e agora, se calhar passávamos, passávamos aqui então a explicar como é que nós faríamos a instalação... Só aqui de uma forma mais ou menos... E, mas por aqui, deixa-me só concluir que vimos que realmente não é necessário muito material para podermos fazer este trabalho, não, não é? Não, O x a régua, até temos aqui, se calhar, poderia ser uma, uma, uma opção, claro. a fita claro. e, pronto, principalmente sim, aqui sim, o rolo. Portanto, não é necessário muita coisa. Será, será é bastante, bastante acessível, eu diria que qualquer pessoa o pode fazer. No nosso caso, nós fornecemos, fornecemos umas, umas instruções de... De, de instalação que neste momento estamos também a inovar um bocadinho a nível de, de imagem do produto e vamos colocar umas instruções pronto mais mais robustas diria até mais tecnológicas uma vez vamos ter um um QR code que em que vai ser possível as pessoas terem uma e um vídeo de instalação que acaba por okay, ser sim, sim, por ser mais fácil é, é, é, é, é, é, é, até, até do que do, que, do front, mas isso vai vai ser lançado agora brevemente de acordo também com a nossa nova imagem que vai surgir dentro de um mês ou um mês e pouco pronto agora explicando Indo. Mas até só a referir que esta, estas são as ferramentas para utilizar o underlay, portanto, Exatamente. para o parque é flutuante existem outras ferramentas Exato. específicas. Para o, o parquet, depois vão ter todas o as ferramentas underlay, de corto, necessárias, essas. etc. Exatamente. É, é um bocadinho por aí, sim. Pronto, vamos, vamos então, se calhar, eu vou aqui tirar estas coisas aqui de cima da mesa e nós vamos passar aqui, entretanto, a montagem. De forma, de forma a facilitar, Rui, nós pré-cortamos para não estar, nós temos aqui um rolo, uhum. é vou pôr aqui para se conseguir ver um bocadinho como é que é o rolo. Pronto, isto o rolo, basicamente, deve ser desenrolado desta forma. e tem a é. tal película que tu referiste a pouco. Exatamente. Quando colocado no pavimento, o que é importante aqui é esta película que nós temos. Espera aí, deixa-me só passar por este lado. Esta película que nós temos aqui, tem um chamado overlap. Que é um overlap ou uma badana, ao fim ao cabo. Que vai ser, vai ser uma área de sobreposição entre, entre, entre elementos. Ok? Eu já passo a explicar. Mas pronto, só para explicar, quando as pessoas comprarem o rolo, o que é que é isto que está aqui e para que é que serve? ok? Pronto. Depois, entretanto, o rolo será o objetivo. É, nós aconcedemos sempre a que o rolo, se nós tivermos uma instalação amanhã, aconselhamos a que o rolo esteja a climatizar um bocadinho dentro da divisão cerca de 24 horas, até para estabilizar um bocado a umidade do rolo, etc. Ah, deixamos a... Convém... da embalagem e deixamos sim, ir, um sim, dia? Sim, convém Como é deixar Isso é um dia. Então, um dia seria é no, no limite, okay. mas pronto. Mas deixar sempre ali aclimatizar... climatizar o... ok. Exatamente, porque nós podemos ter o próprio rolo num local muito úmido e criar alguma condensação dentro do plástico. Por isso convém tirar do plástico, deixar ali, ao fim e ao cabo, ventilar um pouco, para para, para anular qualquer possibilidade. o é onde formos aplicar o, o, a base e depois o chão, se for também um local úmido, também vai influenciar, não é? Pois, essa essa essa esse é um fator então crítico. é fundamental em deixar esse de mesmo um factor, fora Esse é um de fator de crítico. O local e o local que onde o rolo seja instalado, Apesar de do nosso produto já ser fornecido com uma barreira para vapor com bastante densidade e bastante elástica, mas nós não podemos instalar uh, qualquer underlay ou qualquer piso em sítios extremamente úmidos. Temos de deixar deixar esses locais ventilar e deixar que realmente haja ali uma porcentagem de umidade baixa para conseguirmos garantir que são tanto o underlay como o piso instalados devidamente e que depois não vamos ter problemas ali com a qualidade da instalação. Uhum. Está bem? Ok. Pronto. Ok, então eu agora vou colocar este aqui como como, como eu vais como... A utilizar as peças que já estão pré-cortadas. Eu vou colocar aqui entretanto e já posso explicar. Vamos deixar esta aqui, já acho que já serviu para para nós mostrarmos, simplificar Pronto, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar, eu vou passar esta aqui para trás. Devemos começar o nosso a nossa instalação por um canto, OK? Vamos começar no canto do quarto, vamos desenrolar o nosso Sunderlay. Então, a película que tu referiste há pouco fica para baixo. A película, sempre muito muito boa muito boa questão, Rui, porque esta questão é muito importante. E eu vou hoje... já explicar o porquê. Porque existe uma... Pronto, existem, como, eu como eu expliquei há pouco, existem várias opiniões e a nossa opinião é que a película deve ficar para baixo. Como alguns fabricantes de, de piso recomendam que deva ficar para cima. A nossa A nossa visão sobre isto é se nós tivermos alguma percentagem de umidade residual numa, por exemplo, numa penilha ou num, num, num nivelante qualquer coisa que, que esteja ali, se nós colocarmos a barreira por baixo, vamos sempre garantir que qualquer umidade que possa existir não vai passar a barreira, ok? Se nós fizermos uma instalação ao contrário, nós podemos garantir que a umidade não chega, não chega ao piso, porque o piso depois iria assentar diretamente aqui, uhum. mas ao fim e ao cabo vamos estar a contaminar o nosso underlay com umidade. Vamos estar a acelerar a degradação do nosso underlay. Isto aqui é um bocadinho uma visão uh, dos fabricantes de underlay. A visão dos fabricantes de piso acaba por ser um bocadinho diferente por vezes, porque eles, ao fim e ao cabo, o, o, o que eles mais, ou o que pronto, a, a, a, preferência, a preferência, a prioridade deles é proteger sempre o piso. Ou seja, se eles garantirem que a barreira está junto ao piso, não garantem, garantem sempre que, que não há ali nenhuma umidade, mas pronto. Na nossa maneira de, de ver, e segundo alguns, alguns testes que já fizemos, uhum. a barreira sendo colocada para baixo, sendo uma barreira de qualidade e sendo uma barreira eficaz, vai garantir que a umidade já não vai passar nem para o underlay nem para o piso. E assim e garante... garante a longevidade do produto também, assim Os vai, dois, vai nos é garantir, dois um aqui. Exato. Vai nos garantir que, que o sistema, e eu falo sempre muito em sistema, porque isto nós quando olhamos quando olhamos quando olhamos para este tipo de instalações temos de olhar sempre para isto como um sistema ou seja isto é um binómio existe o underlay existe o piso e a forma de nós conseguirmos ter uma instalação realmente sólida e duradoura é instalando os dois componentes não, não vale a pena as pessoas iludirem-se pronto ou, ou termos grandes ilusões ou por vezes tentarmos fugir a isso claro que Sim, pode se na instalar dura, mas pronto é na, na realidade isso nós isso nós colocarmos colocarmos a mão no underlay vermos a flexibilidade que ele tem conseguimos perceber perfeitamente do que é que nós estamos a falar quando vamos colocar o piso e o piso fica aqui completamente uniforme não é não, não tem não tem não tem comparação de nós... isso já facilita também o trabalho de exatamente mesmo ficar a base não é? exatamente mesmo mesmo mesmo para os próprios instaladores ou instalar o piso no underlay e acaba por ser uma, uma instalação muito e mais rentabiliza o tempo também exato porque imagina depois acaba acaba por ser por ser muito bom também a nível de rentabilização do tempo o facto de a barreira de vapor estar incluída porque, imagina, este, neste caso do underlay, recover, a barreira está incluída. Se eu fosse comprar outro underlay, que não tenha a barreira incluída, existem muitos com barreira e existem outros que não têm barreira e que a barreira deve ser comprada à parte, mas deve ser instalada, principalmente em laminados, eu ia ter duas vezes este trabalho. Porque eu ia ter esta barreira, que, que vemos aqui, ia estar separada do piso, okay? neste Sim. caso está aqui completamente agrafada ou agarrada ao piso, está colada ao piso, esta barreira ia ter de ser colocada... Por baixo e até de ser esticada e íamos ter de selar as juntas e só depois é que podemos colocar o underlay. Temos que fazer um trabalho duplo, não é? Exatamente. Para além do dobro da despesa, porque tínhamos que arranjar dois claro, produtos diferentes. Claro, claro. Então, neste caso, acabamos por colocar o underlay, vamos colocar, vamos colocar o nosso underlay aqui. Muito importante explicar aqui esta, esta zona da, da badana, ok? Esta zona deve sempre ficar para baixo e se nós começarmos a nossa instalação num canto, como temos aqui, a, a badana fica para baixo, colocamos a primeira camada de underlay, a seguir vamos colocar a camada seguinte e assim sucessivamente. Uhum. Depois vamos selar as juntas e colocar o piso. Mas pronto, vamos então passar a explicar como é que como é que okay. isso se faz, ok? Pronto. Primeiro primeiro passo, assegurarmos sempre que os, os underlay, o produto aclimatizou algum tempo, que, que da embalagem como referiste há pouco e deixamos sim, umas sim, horas. Sim. Deixamos umas horas que é é, é sempre bom. Ok. Deixamos uh, verificar que a umidade no substrato, seja uma tonilha, seja o que for está completamente, completamente dentro dos níveis normais, okay? que isso aí depois também depende, depende um bocadinho. Mas, mas pronto, então a partir daí podemos então iniciar a nossa instalação uhum. do sistema. Okay. Okay? Pronto, vamos fazer pronto. a simulação. Vamos fazer aqui uma simulação. Então com isto vamos colocar o nosso underlay primeiro e vamos colocar a nossa outra tira, que também já está pré-cortada. Ou seja, o que, isto aqui é uma tira exatamente como, como ela vem, vem de fábrica, esta primeira, esta primeira tira. Nós estaríamos esta de baixo, não é? Esta de baixo. Nós estaríamos a desenrolar o underlay assim. Ele tem badana de um lado, do outro não tem badana. Porquê? Porque depois, na altura... Então é tal, tal, e qual como, como tal e tal como tal e qual a mostrar. Como está aqui. aqui tem a badana, Exatamente. do outro lado já não tem. e Como nós podemos, podemos ver aqui no, no próprio rolo. Se nós virmos aqui, de um lado tem aqui a badana. Não sei se conseguem mostrar. ok e deste, deste lado não, não tem banana, Porquê? porque depois isto, esta banana vai desdobrar, virar outro rolo ao lado para encaixar aqui nesta, nesta zona, mas pronto, vamos passar uhum. a exemplificar, que é para se, se lá em casa compreenderem também melhor aquilo que estamos a, a exemplificar. Ok, pronto, então vamos colocar aqui o underlay. A seguir, uhum. se calhar, vou... Okay. Este, este vou, é o nosso piso? É, exatamente, se calhar vou puxar um bocadinho mais para aqui. Okay. Depois não sei se vamos ter espaço ou não, mas se não tiver já, já adaptamos. Uh, vamos colocar aqui... Se quiseres eu posso retirar aqui os materiais e... Se calhar podemos retirar, retirar okay. agora, mesmo depois para colocar os pavimentos, porque os uhum. pavimentos são um bocadinho difíceis de encaixar. Vamos ver se, se conseguimos aqui fazer, fazer a demonstração. Depois podemos colocar os materiais novamente em cima e explicamos então para que é que cada um deles servirá. Ok, e tu também podes colocar aqui por cima. Pronto, isto seria um pavimento. ok Teríamos aqui nesta zona o nosso underlay. Uhum que colocaríamos assim, ok? Depois com uma fita, uma fita adesiva que pode ser uma fita, é, se quiser É, prefiro retirar. Ou... Vou desviar ah, aqui. Exatamente. Vai então. para... ser visível aqui é. a união. Pois é que peças. Exato. Pronto, vamos colocar aqui e pronto. E aqui existe a tal união das peças e esta parte é importante, por isso convém, convém mostrar. Pronto. Aqui na parte da união convém que o espaço entre entre entre as duas camadas de underlay, seja o menor possível. Pois o que nós vamos fazer, vamos comprar uma fita, vamos comprar uma fita do tipo Axon que temos aí. Que é uma fita, que é uma fita própria para este, para este tipo de materiais. E vamos colocá-la lá. Vamos ver se eu consigo tirar isto aqui. Só tirar aqui okay. uma tirinha para. É um... Unir as duas peças. É? Exatamente. Com a fita. Aqui, o então, objetivo... A união das peças é feita com a fita. É, exatamente. A união das peças convém, sempre... Convém, aliás. Uh, nós aconselhamos sempre que seja feita, que é para minimizar uh, qualquer hipótese de, de haver aqui um contágio com água. Eu uhum. vou só cortar aqui. É necessário para Eu ficar, um ficar nisso, é né? para, para evitar o afastamento. Sim, para, das para, as peças. Segurar, para assegurar que elas ao fim e ao cabo ficam completamente.. Completamente unidas, não é? Okay. Isto, isto, apesar de, se nós olharmos aqui para esta parte, nós já temos aqui duas camadas, vamos ter duas camadas de, de barreira, porque temos esta camada e depois temos a sobreposição, ou seja, é muito difícil, se isto, estando bem sobreposto e estando bem selado, haver aqui umidade a subir pelas juntas. Pá. Então, é a possibilidade Até porque é que a própria fita também já tem um efeito de protetora ah, é cria aquela barreira de proteção. É. Ou seja, nós vamos selar aqui o melhor nível. Vamos colocar aqui a fita. Vocês em casa com certeza conseguirão fazer melhor do que eu. Estamos aqui. Pronto. E depois a fita será cortada Pronto. no final e deixa-se deixa juntas. O que é que é importante aqui com a fita? É importante que isto fique bem colado. Estas fitas são muito boas e e funcionando muito bem com este tipo de produto, são especialmente uhum. para, para este Exatamente, para, para underlays para, para Exatamente, material. O que é que, como é que vai ser o aspecto final do nosso piso? O nosso piso vai ter o do nosso da nossa instalação do underlay vai, vai ter o underlay. Vamos ter o underlay, vamos ter várias camadas de underlay, vamos ter várias juntas, tanto tanto longitudinais como transversais, e todas as juntas serão seladas, ok? Uhum. O piso só é instalado quando as juntas forem seladas, só quando só quando todas as juntas forem seladas. Ok. A nível a nível de de instalação. Nós recomendamos sempre. Tanto o underlay pode pode ser feito de duas maneiras, mas pronto, nós não não não vemos como essencial que o underlay tenha de subir na zona na zona da parede. Pronto, pode ficar junto à parede. Uma vez que depois o piso vai acabar ligeiramente antes. Nós quando quando falamos do piso junto às paredes, o piso nunca vai encostar à parede para poder ter a sua própria deformabilidade. Essa instalação é extremamente simples, é? Pelo aqui. É fácil. É, é, é. é fazermos a união realmente entre as peças, cortar, não é? De, sim, sim, é bastante de simples, acordo com Precisamos basicamente destas duas ferramentas, uhum. precisamos do underlay e é feita, é feita a instalação. É muito importante que asseguremos que a banana fica no sítio correto e que fica tudo, tudo corretamente instalado. Mas temos atenção a alguns pormenores e depois a instalação Exatamente. é fácil. Exatamente. Há pormenores esses que nós, como fabricantes, temos, temos na nas nossa nas nossas informação. E pronto, e que, e que disponibilizaremos sempre para as pessoas perceberem exatamente como é que é feita a instalação. Uma das dúvidas, e, e por acaso há bocado foi importante foi, também termos falado disso, uma das dúvidas é sempre a dúvida da barreira. Porque as pessoas nunca percebem muito bem se é para cima ou se é para baixo. Pronto, no nosso caso, recomendamos que seja para baixo. Para baixo. Pela razão que já, uhum. que já explicámos. Já é. Depois, a seguir, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, por exemplo, num pavimento. Isto aqui é um pavimento de 8 milímetros, um laminado. E vamos colocá-lo. Desta... Aqui também temos de deixá-lo algum tempo de espera, não? É só, não, basta não, não. unir e, e podemos avançar é para, o, é para o parque. Não precisa, não precisa de qualquer tempo de, de espera. Pronto, isto é um material acabado, ao fim e ao cabo. Precisa apenas da selagem das juntas e de, de ter este pronto e ter o procedimento normal de instalação, assegurar-nos que realmente o piso está completamente uniforme, que as juntas estão bem seladas, que a barreira ficou ok, que não havia excesso de umidade e pronto. E uhum. está, está tudo bem. Depois, a seguir, se nós, se nós continuarmos a nossa instalação, basicamente vamos pegar no nosso, no nosso piso. Okay, vamos colocar, fazer uma instalação normal. Ao fim, ao cabo. Este, piso é, este piso é um piso de 8 mm já tem algum, algum peso. A nível de clique, isto entra sempre, pronto, cada piso funciona de sua forma, isto entra assim em diesel e depois é necessário fazer alguma pressão para ele ficar para ele assentar encaixar, aqui, é? exatamente uma peça encaixar na outra exato ok pronto e depois colocando aqui mais uma peça nós utilizamos apenas três peças não é para ficar exatamente vamos utilizar nós apenas três imaginando que isto seria a parede aqui teríamos sempre o underlay junto à parede e aqui teríamos um milímetro de um milímetro um centro cerca de cerca de cinco milímetros ou qualquer coisa assim de espaçamento para o piso poder dilatar porque da parede ao... Exatamente, pronto, mas isso... isso... Mas da parede ao piso? Do parede, da parede o, ao piso. Ao parquê? Exatamente, okay. isso aí... Pronto, eu não sou, não sou, não sou preto em instalação, mas, mas pronto qualquer, insta, qualquer instalador à partida tenta cautelar isso, porque o próprio piso, mesmo não havendo umidades ascensionais, não havendo derrames d'água, uhum. existe sempre uma umidade dentro das, das divisões. E, uma margem, E né? existe sempre, este tipo de materiais vão sempre fazer alguma absorção e precisam de ter espaço Junto, junto à periferia para conseguirem aqui jogar um pouco, como se costuma dizer, ou seja, para conseguirem dilatar e, uhum. e encolher, pronto, e por aí é muito importante que seja assegurada também essa distância, mas pronto, melhor do que eu, os fabricantes, e pronto, neste caso, Artans, vocês ou outros fabricantes podem recomendar a instalação, porque pronto, eu como, okay, como, como já mencionei É só uma dica daí, para não percebermos sou... exatamente. a okay. Depois, um, aqui, a nível de instalação, fazemos, fazemos o mesmo, e depois, já está, pronto, ok. E depois, entretanto, o piso final ficará assim. Nós vamos pôr aqui só para centrar um bocadinho. É claro que vocês, vocês online não conseguem ter a perceção, mas pronto, o Rui, Rui e eu também tivemos aqui a ver, entretanto, o Underlay realmente é extremamente flexível, é um produto que é, que é extremamente recomendável para este tipo de aplicação. E pronto, e isto é basicamente como, como o piso ficaria cobrindo depois toda a área, do, toda a área do, da, da divisão, neste caso, seja um quarto, uma sala, o que quer que seja. Uhum. E não se vai danificar facilmente, não é? Não, não, não. Nem, pronto, e, e pronto, voltando um bocadinho atrás à parte das características, nós ao colocarmos o underlay, vamos assegurar que este piso está completamente nivelado, está completamente uhum. uniforme e vamos assegurar que não vai ter presença de luminados, porque ainda por cima, tratando-se de um laminado, existe sempre uma hipótese forte de, de haver aqui alguma dilatação do material e algum dano, normalmente quando nos pisos laminados o que acontece é quando existe presença de água, o material vai tentar, vai tentar dilatar, seja nos limites, seja junto às, às, às próprias juntas do, do, do piso. O que se vê muitas vezes é pisos laminados com a junta ligeiramente empolada, porque houve ali alguma umidade, o piso ao fim e ao cabo, aumentou ligeiramente de dimensão e teve de... De, de, de descoberta. Isto é um indicador que realmente houve umidade, não é? Exatamente, é. é, é ok. Tenho aqui só um, umas questões. Boa. Uh, Adquirir na vossa loja o pavimento flutuante laminado Artans Forte 7mm, o underlay de 2mm é o mais indicado? Uh, neste caso, para, para um pavimento desse género, sim, este underlay diria sim, que é um. não difere muito até do. do não, som este, que este aqui é um underlay de é? 8mm, mas pronto, isto foi. foi... Foi, foi a título de exemplificação. Também como é um underlay com, com, com maior espessura é mais fácil até aqui de ser perceptível. Mas sim, é completamente recomendável que seja instalado este, este underlay com esse pavimento. Ok. Outra questão. O peso vinílico multicamada com cortiça necessita desta barreira? É possível aplicar o multicamada com cortiça em cima da madeira sem essa barreira? Pronto, é assim. Isso aí é o tipo de recomendação que terá de ser o fabricante, o fabricante do do pavimento, não é? porque isso aí é uma é uma uma recomendação ou uma, uma questão relativamente ao pavimento em si. Agora, não sei, potencialmente o fabricante aconselhará ou não a aplicação de um, de um pronto de um underlay nesse caso, mas pronto, isso aí trata-se mesmo com o fabricante desse piso. Nós, neste caso, estamos, estamos aqui mais centrados, ao fim e ao cabo, na, na parte do underlay. Uhum. Sim, mas isto também quem tiver dúvidas pode, pode sim, sim. nos procurar diretamente na, nas loja do Romerlan e aconselhar com os nossos vendedores. Claro, estão claro, disponíveis claro. para esclarecer. Sem dúvida. Sérgio, há uma coisa que tenha que tenha ficado aqui em falta, seja necessário nós mencionarmos. Não. Já vimos as características, a forma sim. de aplicar, as vantagens que é realmente. Sim, é. sim, sim. sim. É, a principal informação que queremos passar claro. é, é realmente as vantagens, é. o porquê de ser um preço mais elevado e porquê que Exatamente. fazemos esta escolha. Claro, claro. Não, e acho, acho que em resumo é um bocadinho isso, é, é claro que as pessoas quando vão comprar um piso, normalmente olham para o valor do metro quadrado do piso, mas é sempre bom pá, olhar também para um complemento que é um underlay, porque com certeza que vai proteger o piso por todas estas, por todas estas questões. Se nós deixarmos cair um peso no piso, se ele tiver um bom underlay, vai ajudar vai ajudar a nível de clique, se nós colocarmos o piso a nível, de, num, num piso demasiado rígido, o clique pode partir ou num underlay demasiado flexível também, mas pronto, o underlay adequado para o piso adequado ajuda imenso vai ajudar no tal nivelamento do substrato, que é algo que é, é sistémico, diria eu, não é, porque nós se formos se formos a uma obra, a penilha se tivermos uma penilha se for uma obra nova, pode estar extremamente direita, mas existem sempre irregularidades e é importante que essas irregularidades uh, sejam comatadas pelo underlay. E que o piso esteja seco, como tu mencionaste, que é importante. Exatamente. E é muito importante também, além disso, o melhoramento das características do piso. Porque é assim, o nosso piso, sem o underlay, não vai ter o mesmo isolamento acústico, não vai ter o mesmo comportamento térmico, não vai ter a mesma durabilidade. E é importante, relativamente a esta questão da durabilidade, e repito, mas eu gosto muito de, de, de insistir reforçar. nisto, porque, porque, porque, porque também vai um bocado em contra, às um bocado a, a, ao mindset ou a forma das pessoas verem até a questão da sustentabilidade hoje em dia se nós se nós tivermos um produto em que cada cinco anos ou cada dez anos seja o piso seja o underlay precisa de ser precisa de ser mudado aquilo é vai ser sempre o material que eu, possivelmente, depois vou ter de reciclar e vou ter de colocar um novo. Uhum. Ou seja, se nós colocarmos Tanto um os piso... produtos são ligados à sustentabilidade. Exatamente. Temos... temos, temos o, o, o Underlay tem, tem uma extrema durabilidade uhum. e, além disso, a nossa empresa tem uma... tem uma exemplo, uma, uma escolha fil... ecológica ao, ao o produto. Exatamente. Incorpora látex virgem, incorpora látex sintético também. Mas pronto, é o, o caminho da empresa vai ser sempre esse da sustentabilidade. A começar pela durabilidade do produto, ou seja, reduz aqui ciclos de substituição. A própria empresa eh, tem um aproveitamento brutal de, de, de, de energia solar para a produção deste produto e de outros. E neste momento estamos também já a reincorporar desperdícios da nossa própria produção para, para o pavimento. Mas, pronto, eu diria que a durabilidade, dos produtos, a durabilidade dos produtos vai sempre impactar imenso na sustentabilidade da, da nossa construção no geral, não é? Acaba por, acaba por ser um bocadinho por aí, pronto, e neste caso, como são produtos e, e voltando aqui que é muito importante também perceber o que é que é o material em si, é lá latex com uma tecnologia que chama Airfit. E essa tecnologia é usada em palmilhas, pronto. Por isso é, é patenteada pela nossa empresa. Nós somos uhum. o maior fabricante mundial na área das palmilhas e isto é um produto e Já agora, qual é que é a vantagem, aproveita já que tocaste no, no tema? Sim, sim, sim. A vantagem é, por exemplo, se nós pensarmos numa aplicação de uma de uma palmilha de uhum. calçado ou de, de, um, de um material desportivo para raquetes ténis. São são são materiais que são sempre uh, sujeitos a muitos ciclos de carga-descarga, carga-descarga, Tem muito, é? muito tempo com carga em cima do, do, do produto, no caso do calçado, por exemplo, que é o que se passa com o underlay. Eu com o underlay, se eu colocar o underlay em casa, vai haver pessoas a caminhar por cima do underlay, vai haver móveis que vão ter cargas, vão ter pesos estáticos ali em determinadas zonas e o que eu tenho de assegurar é que o meu underlay, se eu tiver um móvel aqui, eu tenho de assegurar que o meu underlay vai conseguir suportar a carga do móvel e não vai abrir aqui uma uma junta do piso. Por pelo exemplo. exemplo, tu tu estás a explicar porque é como se fosse uma palmilha, Exatamente. Que, Gigante, Exatamente. Né? Assim na no na nossa casa. É, eu Aquilo gosto, que nós temos o no nosso calçado, aplicamos por baixo do nosso parque é flutuante. Correto. É isso, eu gosto de explicar também de... gosto muito de explicar dessa forma, que é uma forma fácil das pessoas perceberem, uhum. principalmente ao nível do conforto e a nível é. da resiliência. E às vezes muitos problemas que nós achamos que estamos relacionados com o chão, se calhar na realidade não estão, não é? Exatamente. Estão, estão relacionados com a base que colocamos. Exatamente. Por é baixo esse. do chão. Se nós colocarmos uma base que não for adequada, que não que, que não seja adequada, que não seja estável e que não consiga ter o nosso servir ali de forma uniforme o suporte do nosso piso, logicamente, ou muito, muito provavelmente, vamos ter problemas mais cedo ou mais tarde. Vão, vão, ou vai aparecer uma junta aberta, ou vai aparecer aqui qualquer irregularidade, ou se vai partir um clique, é muito, muito comum que isso aconteça. Por isso é muito importante que as pessoas percebam o papel do Underlay e que ele realmente deve ser instalado nos pisos. Ok. okay? Sérgio. Obrigado. Muito obrigado também. Uh, pela tua presença, por teres aceito o nosso convite. É precisamente porque, como tu disseste, que as pessoas percebam realmente claro. o, qual, é que é, qual é que é a função do Underlay e, principalmente, as suas vantagens. Sim, sim, sim. E agradeço uma vez mais. Em nome sim. do Pamela, obrigado pela tua presença, pelas tuas dicas. Muito obrigado. Até obrigado. uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Quanto a si, sabemos que algumas uh, questões ficaram por responder. Nós vamos dar resposta àquelas que não foram, não foram respondidas aqui no nosso direct, no nosso live streaming. Na próxima semana, marcamos encontro no próximo sábado, no dia 22, com um workshop, digamos que especial, já antever o Dia da Criança. Construo o meu mini jardim mágico. Depois faremos uma pausa, porque no início de junho, nos dias 4 e 5, vamos ter o nosso evento Sustentabilidade, os Dias Ecológicos da Casa. Mantenha-se na nossa companhia, já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato na página do Facebook e mais tarde nas nossas plataformas digitais, também no site e no canal do YouTube Juan Merlin. Obrigado pela vossa companhia, pela vossa presença, uma boa tarde.